Tá aí, escol vamos escolher o pacote aqui que a gente vai começar. A gente vai começar com o Ultimate Pack aí. Vamos tá selecionando ele. Beleza, aqui tá as ligas europeias, né? Tá aqui os times, né? Campeonato Inglês. Tá mostrando aí o Campeonato Inglês. Tá aí, Série B. Futebol League one Tá aí todos os times certinho, né? Futebol League two Tô mostrando aí pra vocês. National League. Beleza, a... La Liga aí, do campeonato espanhol, beleza, Real Madrid ali, Barcelona a La, a, Mostrei a La Liga B rapidamente, tô mostrando as ligas aqui rapidamente pra vocês aí, dá uma olhada, né Como vocês podem ver, a Série B, a Bundesliga, tá aí os times, né Bundesliga B também, a La Ligue 1 e a Ligue 2 aí, galera, os times aí da França Beleza, tá aí mais um campeonato, campeonato holandês também, tá certinho os times, né é, a Liga Nós, aí Liga Portuguesa e a Segunda Divisão de Portugal aí. Tá aí mostrando novamente para vocês aí e os outros campeonatos, né? E a adição da Irlanda e da Romênia aí, né? Das duas novas ligas que tem aí no no Soccer Manager 22. Beleza? Vou tá mostrando agora a, a o continente asiático aí, que tem a China, o Japão, né? Tá aí o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália. E agora o continente da América do Sul aqui, né, mano? Tá aí o time do Major League Soccer, campeonato mexicano, é, o argentino, né? Tá aí o campeonato argentino, né? Uma liga só, como vocês podem ver. O campeonato colombiano, tá aí todos os times. O campeonato chileno, o uruguaio, né? E agora o Brasil, né, mano? Tá aí os times da Série A, todos os times da Série A aí. E os times da Série B. Beleza? Tá aí. Como vocês podem estar tá vendo. Beleza? Não temos série C, né? E nem série D, como vocês podem estar tá vendo. Eu vou estar tá escolhendo aqui o Santos. Como eu falei pra vocês, eu sou Santista, né? Tamo junto, galera. Deixa aquele like aí pra fortalecer cada vez mais aí o canal. E tamo junto, mano. E tá agradecendo aí o Mr. Costa aí pela ajuda aí no vídeo de hoje. Beleza? Tamo junto, Mr. Beleza? Tá aí. A interface do, do jogo aí tá bem diferente, né? Agora... Tá bem interessante, tá ali os Jovens Promessa, tá aqui a caixa de, de, de mensagens, tá ali ó, notícias, estatística do clube, transferências, beleza, tá ali o nível do, do, do técnico ali, é nível 2, como vocês podem ver, Jovens Promessa ali do lado, o estádio Vila Belmiro, beleza, tá aí o plantel do Santos, né, claro, alguns jogadores ainda estão no Santos, como no caso do Luan Pérez, como vocês podem estar tá vendo ali ó, Luan Pérez ainda tá no Santos, né, falta atualizar ainda, Tá aí o, os jogadores emprestados, né? O time B, como eu mostrei. Tá aí o treinador. Uma coisa interessante aí é o level, né? Agora tem o um amador profissional elite, né? Como vocês podem ver, o World Classic. E também o Langed, mano. Isso é muito top, né, mano? Ficou muito legal aí essa parte dos treinadores aí. Vamos agora para pro conselho. O conselho não mudou muita coisa, né? Tá aí a oferta de emprego e tá aí as estatísticas, né? Estatística do clube, troféus e registros, né, mano? Vamos lá, calendário também mudou, né? Ficou agora aparecendo um escudo, né, de fundo ali do, dos times, né? Do calendário ali do lado esquerdo aqui, como vocês podem estar tá vendo. Muito interessante isso daí. Tá aí vários os jogos aí que o Santos vai ter, né, no campeonato. Tá aí a, a, a receita de clubes, o prêmio monetário e a zona do clube, né? Onde pode escolher o patrocinador do clube, né, mano? Ficou muito top aí, tá aí os patrocínios, né? São oito aí no total Bem interessante essa parte aí dos patrocinadores aí Você pode estar tá escolhendo alguns patrocinadores novos A tática mudou bastante, essa cor azul aí de fundo ficou top Agora você pode movimentar os jogadores bem livremente, né? Como vocês podem ver aí Tá aí o perfil do Marinho, né? O craque do Santos, tá aí o perfil dele Bem interessante, né? Bastante coisas interessantes aí, a interface lá, de mover para o é, Clube B, oferta de contrato, adicionar a lista de transferência. E aí os atributos, né? Os atributos do Marinho aí, as estatísticas, o contrato, né? O tempo de contrato, dá para modificar várias coisas, né? Mais uma vez aí, mostrando a tática, vocês podem ver, ó, dá para movimentar os jogadores livremente para vários lugares aí. Tá aí o Raniel, né? Voltando aí, né, mano? Baita jogador aí do Santos como vocês podem ver bem interessante ficou né o a parte da tática né bem explicada aí tá aí o, o Santos o perfil do Alex Santos também que é um dos dos, dos estrelas né? do Santos beleza vou tá mostrando aqui mais a parte do time adversário né que vocês podem ver aí tá aí a tática tá aí o, as instruções né como vocês podem ver as instruções aí que dá pra movimentar, é a mesma coisa, né, basicamente, mas ficou um pouquinho mais, mais interessante, mais bonito, né. A parte, a parte ali da, de escolher ali, que você quer, tá aí o, o campeonato, na né? tabela de classificação, a Copa do Brasil, no caso, né. Vou tá mostrando mais alguma coisa aqui, as transferências mudou um pouco também, né, Jogadores comprados, pesquisa de jogador, tá aí tudo aí, como vocês podem estar tá vendo Aqui a parte do, do estádio, como vocês podem ver, a Vila Belmiro Pô, até tá parecida, mano Tá parecida um pouco até, né, mano Tá bem interessante a parte do estádio, bem bonito mesmo, né Como vocês podem estar tá vendo Agora vamos pra zona do clube É a mesma coisa, né, do 2021 Quem jogou 2021 sabe aí, né Tá aí a parte da, dos patrocínios, como vocês viram, né deixa eu mostrar aqui agora aqui a parte do treino também não mudou muita coisa tá aí a parte dos treinos vou estar tá mostrando aqui o, os treinos os treinos aqui direitinho fiz um treino aqui rapidamente para estar tá mostrando para vocês tá aí os caras evoluindo um pouco né tá aí vários jogadores o banco é Santos tem várias promessas né mano que vai evoluir bastante né tá aí agora vamos mostrar outra parte aqui é, rede de observação aí de jogadores tá aí é a mesma coisa, tem alguns jogadores aí que da, já, já foram observados, né? Do Santos, beleza. Tá bem interessante mesmo, mano. Bem interessante, como vocês podem estar tá vendo. Tô mostrando aqui rapidamente pra vocês, né? Pro vídeo não ficar tão longo assim, né? Beleza. Tá aí a parte, a parte do, do jogo, né? Fluminense demonstra interesse aqui no baleeiro. Depois eu vou estar tá vendo isso daí. Tá aí, ó. A parte de tentar contratar jogador, como vocês podem ver. Tá aí o balieiro tem 48 anos, beleza? Eu vou avançar aqui, vou continuar avançando. E, galera, não esquece do like aí, mano. Eu agradeço muito aí pelo like de vocês aí. E, mais uma vez, agradecer ao Mr. Costa aí, né? Pela ajuda no vídeo. Muito obrigado, Mr. E, galera, eu vou deixar o link do canal dele fixado aí nos comentários. Quem puder dar uma força no canal dele lá, eu agradeço muito, mano. Tá aí a parte das funções. Como vocês podem ver aí, as táticas, muito louco, né, mano? O bagulho... Essa cor azul ficou muito legal no jogo, mano Né? Tá aí, ó Algumas coisas aí Tática, vou estar tá mostrando mais uma vez pra vocês Como vocês podem ver Beleza? Aqui vamos atribuir a numeração Pros jogadores Beleza? Vamos lá Tá? Vou apertar rapidamente aqui Pra gente ver Tá aí, vamos pra partida aí Mostrar a partida pra vocês aí como é que tá a partida do Do jogo aí A parte do 3D aí Aqui é um anúncio, né? Normal Beleza, vamos lá. Vamos pra essa partida aí. É partida amistosa aí contra o Goiás aí. Beleza, beleza. Tá aí o Camacho, Marinho, Alisson. Igual eu falei pra vocês, ó, o Luan Pérez ali, ó. O Luan Pérez ali tá no, no time do Santos ainda. Ainda acho que quando lançarem mais uma atualização do jogo na fase final. Ele vai estar tá bem... Bem certinho, né? Bem certinho aí, bem atualizado o time do Santos. O Kaique eu acho que vai ganhar um... Um overall bacana até, né? Porque o Kaique é um dos titulares do Santos. Né? E vamos aí a partida, né? Tá aí a partida amistosa lá no Serra Dourada, Goiás e Santos aí. Tá legal essa parte aí, tá aí o... os jogadores entrando em campo, como vocês podem ver, os jogadores estão mais fortes, né? Fisicamente. A parte da... do... do rosto dos jogadores também ficou muito legal, né? Essa parte da PM... PNG ali. Tá aí os os clubes as táticas dos dois times, como é que vem a campo, né? Beleza, Os jogadores se cumprimentando ali. E bora lá, mano. Bora testar essa gameplay aí, como é que tá. Uma coisa interessante aí é o... Vamos lá, calma aí. É uma coisa interessante aí que vocês podem estar tá vendo aí. É o... As notas dos jogadores, né? Tá ali as notas. Aqui é a estatística da partida. É estatística de passe, estatística várias de ataque, de arremate no gol, várias coisas aqui de dribles, né? Como vocês podem ver, ainda não começou a partida, por isso que não tem nenhuma, nenhuma estatística estatísticas aqui ainda, aqui o placar, né, dos outros jogos, como vocês podem estar tá vendo. É bem interessante. Vamos lá, mano. Vamos lá para a partida aí, lembrando que é um beta, né? Tem bug, isso é normal. Beleza, como vocês podem ver aí, tem assistente técnico aí, né, ele vai indicando aí o que vocês podem fazer e ajudando vocês, né, como técnico, a parte da estatística que eu falei pra vocês, ó, o passe, tá vendo, ó, aí, ó, o ataque, por onde estão atacando, o chute no gol, não teve nenhum chute por enquanto, né, a posse de bola, por onde tá sendo, né, tá aí, vamos lá, vamos continuando vendo aí a partida, tá aí o auxiliar técnico falando ali, ó, Tá em inglês, mas eu acho que na versão final aí vai estar tá em português pra nós aí, né? Pra nós brasileiros. E mais uma vez, galera, deixa o like aí, mano. Esmaga o like aí, mano. Que eu tô afim de fazer uma... uma saga aí, mano. Pra vocês aí do canal aí. E vocês vão estar tá escolhendo o time aí, mano. Beleza? Vocês vão estar tá escolhendo o time aí. Deixa nos comentários também aí o time que vocês querem aí. Beleza? E tem um lance de perigo aí. Vamos lá, Goiás, tocou. Aí ah, o juiz encerra o jogo Nenhum lance de perigo né, um amistoso Como eu falei pra vocês, os jogadores estão bem parrudão né mano Bem forte aí fisicamente Alguns jogadores até se parecem né Até se parecem com, o jogador, com os bonequinhos ali mano Muito engraçado isso aí Beleza Tá aí, vou fazer aqui um, um esquema tático aqui Vou melhorar um pouco o time do Santos Vou botar os caras aqui certinho nas posições Botar o Marinho aqui na direita, o Camacho lá para a esquerda, o Giamota vou trocar aqui com o Camacho. Botar o Camacho um pouquinho mais recuado, né? É como ele joga no Santos, né? Beleza, e vamos voltar pro jogo, mano. Vamos voltar pro jogo aí, vamos ver se dá resultado, senão eu vou, eu vou apelar um pouquinho aqui, né? Vou apelar um pouquinho no esquema tático aqui. Vamos lá, 62 minutos, 63. Vamos aqui apelar na tática, vai. Aqui, vamos em instrução. Vamos arrumar aqui as instruções, deixar normal. Mentalidade, ataque, beleza, vamos mexer aqui no ataque Curto, passes curtos, vamos lá, pelo centro Vamos arrumar aqui, variados, beleza, a defesa vai todo campo, duro e out, né, linha alta, né, da defesa Beleza, vamos lá pro jogo, hein Vamos lá, tá aí a gameplay, jogadores saindo de campo ali, bem interessante, tá, né eu gostei muito aí da, da parte da sombra, do estádio, esses negócios, né? Tá muito, muito bem, bem da hora, né, mano? Vamos lá, lance de perigo pro Santos, dominou, tocou no Camacho, Camacho achou bem o Gianmota. Mota tocou no Sanches, Raniel cortou, dominou, tocou no Mota, devolveu no Raniel, Raniel cortou, bateu pro gol! Tá lá, galera? Uma coisa bem interessante agora, quando os jogadores fazem gol, aparece ali a fotinha, né? Muito legal ali no canto ali, que vocês podem... Vê aí, tá aí o replay, né? O replay tá meio estranho, né? Tá, do, tá no Soccer Manager 2021, mas é o 2022, tá, galera? É, vamos ter que avisar eles lá, mano, que tá como animação 2021, mano. Tem que colocar 2022 ali, mano. Beleza, tá aí o gol do Raniel, um baita gol aí. Golaço. Vamos lá, vamos continuar jogando. Beleza, 75 minutos, mais um lance de perigo aí pro Santos. Boa bola no Alisson. Alisson devolveu no Camacho. Vamos lá, Camacho, Felipe Jonathan dominou. Achou um bom passe do Gianmota, Mota Sanches. Dominou, tocou no Marinho, cortou, passeu, bateu pro gol. Tá aí, mano. De Marinho fez o gol aí. Acho que. O segundo gol aí, mano. Aí na nossa nova era do soccer Menos G22, aí, mano, aqui no canal. Tá aí, mano. Primeiro gol foi do Raniel, segundo gol foi do De Marinho, né, mano? de Marinho aí guardando aí com o pé direito aí, mano. Um belo gol. Tá aí mais uma vez um replay. E vamos lá. Vamos continuar a partida aí que vocês podem ver. Tá aí os arremates. Na baliza foi... Foi três aí. Bem interessante, tá, mano? E vamos lá, galera. Mais uma vez aí, mano. Dicas aí, mano. De times aí, mano. Coloquem no comentários aí, mano. No comentário aí. Por favor aí, mano. Pra nós tá. Começando uma saga aí no canal, beleza? É, eu vou fazer em vídeo, vou tentar trazer em vídeo aí pra vocês, beleza? Tá aí, vencemos por 2x0 aí o Goiás, tá aí o final da partida, a estatística do jogo, né? É, Marinho foi o homem do jogo Formação, tá aí jogadores, os detalhes de posse de bola Aí o que eu falei pra vocês, os passes, né? Tá aí por onde mais atacou, os arremates Espero que vocês tenham gostado, se curtiu deixa aquele like, se inscreva no canal e tamo junto, valeu, fui!